Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de touro. Um, antes, um recadinho. Como não tivemos leitura é, esses dias, porque eu estava muito acumulada na faculdade, vamos hoje ter uma leitura mais aprofundada, mais demorada com mais cartinhas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos saber aqui como está o momento de touro, qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento, e lembrando que eu estou seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos da semana retrasada, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Luz no caminho. Que carta linda. E vamos cumprimentar com esse outro tarô. Vamos tirar hoje bastante cartinhas para compensar os dias que não tivemos leituras. Vamos lá. Deixa eu já colocar mais para cá. Vou colocar mais para cá porque eu vou colocar mais uma coluna e depois vou trazer mais cartinhas. Já vou deixar até por aqui. Touro, sabe quando você está andando de certa forma no escuro? Porque não sabe o que vai acontecer, o que vai encontrar, ou onde está indo. E aí vem uma pequena luz, como um relâmpago, te fazendo enxergar, tendo aí um direcionamento. Por mais que seja rápido demais essa luz já é o suficiente para te dar um vislumbre do caminho. E com isso, até os seus passos ficam mais fortalecidos. Em outras palavras, caminha que o caminho se abrirá. Mesmo que você tenha andado por lugares que te levaram ao abismo, com muitas mentiras, decepções gerando aí um bloqueio, um beco sem saída, onde você não encontrava forças para continuar sua caminhada. Tem um recomeço para acontecer, te trazendo verdades e a chance de ser feliz. É o momento de estar bem com você mesmo, de modo pleno, acreditando no seu poder interno. Porque isso vai te conectar com a prosperidade, onde envolve outras pessoas, pessoas conectadas com seu propósito. E você nem vai se lembrar dos momentos de escassez, seja afetiva ou financeira. O que estava frio, vazio, solitário, vai dar lugar a momentos de compartilhamento. É você se sentir tão renovado que queira dividir isso com outras pessoas. Mas, hum, tem um trabalho interno a ser feito aqui. De modo que você consiga separar os sentimentos nesse momento. Usando mais o mental, a razão para saber lidar com essas feridas do passado. Não é fingir que essas questões não existam, mas encará-las com uma certa sabedoria, para limpar o que é preciso, sem se perder emocionalmente. Se mantenha otimista nesse caminho que a luz... É a sua proteção. Então, volta a caminhar com a leveza de antes, sem pensar nos obstáculos ou quem vai estar com você durante essa caminhada. Foca no seu bem-estar, levando com você somente o necessário para ser feliz. E vamos trazer mais cartinhas. Então, não se apegue tanto com o que vem de fora, porque isso gera estresse. Lembra do que falamos lá no começo? Caminha que o caminho se abrirá. Foca em coisas que te faz bem, que eleva a sua vibração. E quanto ao é restante, vai ter clareza até para que você consiga enxergar e fazer as suas escolhas com sucesso, seguindo as suas vontades e o seu coração com todo aquele seu charme de que enfrentou limpezas e está seguro e forte agora, livre daquelas ilusões que torturavam a sua mente e o seu interior. E após... Essas limpezas se potencializa a chance de manifestar a prosperidade completa em todas as áreas. Porque você passa a vibrar na mesma sintonia do que você quer. E é esse sentimento que muda tudo. Olha aqui você em alinhamento com o pedir e o receber você estando aberto para ser feliz. A justiça com o sol, mostrando que a verdade liberta no devido tempo. As coisas vão se ajeitando de modo justo para ambas partes. Dias melhores chegam te trazendo mais motivos para viver no bem-estar, sentindo o calor da vida, da luz e da felicidade, tenha calma no seu processo, no seu tempo, que não é igual ao de ninguém. Deixe as emoções fluírem e receba a taça transbordando amor, conexões amorosas. Novas emoções chegando pelo fluxo natural da vida. E vamos trazer também uma mensagem com o oráculo. Sombra, acolha a sua sombra. Na escuridão, ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite, enxergamos as estrelas, que é aquilo que falamos na leitura. Se você está no escuro agora, continue firme, que a luz vai clarear o seu caminho. Faça esse trabalho interno de acolher as suas sombras e transmutá-las, tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!